Agora é o manto negro oh, O fim das vozes no meu rádio oh, oh São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo oh, oh Quero acordar do sonho agora mesmo oh, oh Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo tem a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Escapa o risco nu uh, uh. As nuvens queimam o céu Nariz azul uh, uh. Desculpe estranho Eu voltei mais puro Do céu A lua lá lado é sempre igual No espaço a solidão Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teve a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Estar lá Estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Não chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde